Estou aqui no museu, né? Como é que chama esse museu? É... Chiachiri, né? Chiachiri. É. E hoje eu estou conhecendo uma pessoa aqui que é Andrade. Como que é o seu nome? Luiz? Luiz Mauro Andrade. Luiz, que prazer, rapaz. Você visita aqui de, ou trabalha aqui? Não, eu visito o museu porque está tendo um evento em homenagem ao Chiachiri, né? Que é o, o, o homenageado pelo museu. O, nome, o museu tem este nome. E uma homenagem a ele. Eu conheço a Margarida há muito tempo, diretora do museu. E já fiz parte de um grupo que apoia a arte, a cultura aqui na cidade. Então a gente sempre vem dar um apoio, né? Prestigiar um evento como esse. Você é natural de patrocínio? Natural de patrocínio paulista. Ali era a tal de Sapucaí, né? É, os primeiros nomes eram, né? Garimpo, depois Sapucaí... É, teve alguns nomes assim até chegar a patrocínio paulista. Me fala aqui, quem são os seus irmãos? Eu tenho quatro irmãs: Leonice, Leda, Lindalva e Lúcia. Irmãos, é, eu, eu irmãos, já é. irmão. Eu não tenho irmãos, só você só. e o seu pai, como que é? Ezequiel Moreno de Andrade e a mãe Tereza de Figueiredo Andrade. Figueiredo a sua mãe, é, acho que é Leda, Leia, é pai do Paulo Figueiredo, professor. A mãe dele é professora, mora ali pertinho da casa do Zé Milton Faleiros, do lado de baixo ali, então, né? O patrocínio paulista predominou e predomina muitos descendentes dos Figueiredo, dos Andrade, dos Goulart, Eu sou descendente também do Bernardo Pinto aqui de Franca. Que é casado com uma Figueiredo e lá de Patrocínio Paulista Famílias grandes, é? Né? Grande, muito grande Eles se situaram naquela região no século passado Aliás, no século XIX né? Compraram grandes extensões de terra Deixaram muitas fazendas E as pessoas têm até hoje lá suas fazendas ou sítios Me fala então, você falou do seu pai Mas eu queria, eu queria que você falasse agora do seu avô os seus avós, parte de mãe que são Figueiredo, é, Figueiredo né? Sim. É. O meu pai e a minha mãe são primos de segundo grau. Então mistura-se um pouco. Os Andrades e o Figueiredo muito bem misturados. Andrade e Figueiredo. E, e eu estou vendo aqui, tem o pessoal chegando aqui para visitar esse, esse... Esse... Aí, ó. que é, devem ser alunos né, que vem, sempre frequentam visitando o museu e tendo essa data específica de homenagem ao Chiachiri, né, e ao Museu Histórico de Franca, que é um dos museus mais importantes do estado de São Paulo. Boa. E o Xaxi agora está tá em alta, né, o menino, o, o, o neto dele, né? Eu, não, eu não sei te informar alguma coisa a respeito específico de como está a família o dele. O de é. É. O professor é. foi é filho, né? O, é, o amigo meu que faleceu há pouco tempo, que fazia os hum. skates. Era o pai dele que era o, o homenageado, o José Chiachiri, né? Então, isso, o José é. Chiachiri eu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Uma pessoa muito boníssima, muito boa e que dedicou sua vida né, para preservação da memória, da história do povo de e de região, sempre muito empenhado em querer ajudar, em colaborar com a existência desse museu. Agora me fala, qual que é a sua formação, Luiz? Eu sou assistente social. Assistente social? É. Então, você é colega do, do, do Gilmar? Sim, o Gilmar formou-se uma turma antes de mim, aliás, ah, uma turma após a mim. Eu formei em 86 e ele em 87. A minha esposa foi, é, foi estudou ali o, da primeira turma. Depois ela não concluiu que nós vamos para Caratinga. Aí hum. eu, eu fiz direito, ela também fez e foi formada em 84. Ou seja, é formada em 80 e. Eu formei em 86. Em 86, numa época muito boa. O Zé Mauro, a... nós precisamos de preservar muito a memória das pessoas. E aqui está uma pessoa fazendo um registro, registrando imagem e som da sua família Figueiredo. Figueiredo, Andrade, Goulart, Bernardes Pinto, Barbosa, <risos> tudo isso é uma antecipa... anteci... antecipado. É. Né? E essa região aqui é o celeiro dessas famílias, aonde o terreiro dessas famílias, né? É, é. E eu tenho aqui registrado no Memórias e Vidas Encontros da Família Ferreira Que é grande demais nessa região De Pedregulho para cá, certo? E eu tenho feito esses registros Eu sou pastor presbiteriano E por causa da minha... É, o meu zelo para preservar a história Eu tenho muitos registros bons E eu estou fazendo esse registro com você Também desafiando... Mormente esses jovens que estão aqui, para que eles trilhem talvez um caminho desse sentido e começar a preservar. Na época que eu estive vereador, nós mudamos o museu para não ser um armazém de peças antigas, é ser a imagem e o som. Aqui nós estamos gravando a sua imagem e o seu som, a sua voz. E para você ajudar esses moços aí, dizer que cada família. Tem um timbre de voz. A sonoridade da fala de cada família é diferente. Andrade tem um timbre de voz, o Figueiredo tem outro timbre de voz. Isso, né? Isso mas é juntado com a região também, que vai aprendendo a língua e vai misturando essa sonoridade que vem da Gênesis da família com o meio ambiente. Com né? o meio ambiente. E eu, nós, humanos, temos que preservar a nossa história porque um dos jeitos de você dominar uma sociedade, um povo, é destruir a sua memória, é destruir a sua história, é destruir a sua característica. Aí a pessoa que não tem carteira de identidade, ela não sabe quem é ela mesma. Então é muito necessária a preservação da história, dos nossos antepassados, a valorização deles, porque nós somos... Um pouco do que eles foram, né? Todos nós. Um pedaço. É. Você também... É. A minha família conseguem... é alemã, e aí eu falo para vocês, são de 1837. Olha. E nós temos mais de 18 mil membros catalogados em todas as unidades da nação. Como é que e Sattler. Sattler. É. Inicialmente era celeiros, depois passaram a ser como alfaiates. Sim. Né, que eles vieram né, bem antes, a imigração, no início, quando o Pedro II, a Leopoldina, que abriram espaço para a chegada dos alemães. Alemães, suíços, né, e chegaram, subiram para Friburgo, né, ali no Rio de Janeiro, mas eles não tinham o destino certo do Rio. Eles queriam ir para a Austrália e depois, cansados da viagem, ficaram eles ficaram no Rio de Janeiro e não quiseram mais entrar no navio dois meses balançando, né, e, e já estávamos estressados, né, todo mundo, aí eles preferiram ajudar, né, e, e tava uma carência muito grande de gente, né, eles, para abrir clareiras, clareiras que eram no meio do mato, faziam um, um, uma derrubada, abriam clareira para ir margeando e povoando, né? É um desafio muito grande. É, o Brasil é, é, muito novo. é, é o centro de, de, tudo, de todas as pessoas do mundo todo. Né? É. é uma beleza isso. A gente Eu... é a terra que acolheu todo é. mundo e todos contribuíram enormemente para o país que nós somos hoje. Né? Eu sou de uma família da minha mãe, é espanhola, que é Gomes. E Gomes chegaram também numa região no, no sul do Espírito Santo. E lá eles abriram clareiras, eu tenho muita história registrada de primos, e hoje são fazendas grandes, e tudo preservado pela família Olha. Gomes. O Paulo Artung, que foi governador, ele é primo da gente. Nós temos um, um vínculo muito grande, o Estado do, do Espírito Santo. Aí a gente sempre fala assim, desmatou, certo? Mas era a presença do ser humano para a produção. E eles preservaram muito, e tem hoje a preservação de, de nascentes, tem um, projetos grandes lá no caminho, porque era a sobrevivência deles, era, e depois tinha que se defender das, das cobras, das de onças tudo, é, e de onças, tudo. É, e a minha mãe, por exemplo, ela já foi, levou o galope de onça, né? A minha mãe naquela região. E ela conta essa história, né? bezerro quando nascia lá, a vaca dava a cria, tinha que ficar atenta porque tinha sempre... É, não era urubu, era conça que ia lá para fazer o, né, a, a presa do, do, do bezerro. Mas aqui, José Mauro, Luiz Mauro, foi tão bom conhecer você Sim. e a gente precisa uma hora da gente discutir mais sobre isso e registrar. Se você quer uma pessoa que possa te ajudar muito, que ela sabe demais sobre genealogia, sobre a história da região, é a professora Palmira Faleiros. Palmira Faleiros mora em Patrocínio Paulista, muito conhecida. E ela vai te dar todos os dados em minúcias sobre a história. Eu tenho do meu é, canal. É, conversas com a Dora Isar professora, também têm, né? eles também tenho lá e eu tenho outra com a Dora Neuza que é Couto Rosa, casada ela está com 90 e poucos anos, né? a mãe do Edson Couto Rosa, na madracha são famílias mesmo de patrocínio, de Couto são, Rosa é. e, e esse canal foi criado, eu tenho sempre que realçar é por um filho desta terra, que é o Hamilton Couto Rosa, filho do Hamilton, neto do Sol Anísio da Camisaria Record, Anísio dos Santos. Ele mora em Brasília, é um jornalista, e ele que me desafiou a fazer esse trabalho. Para reviver um pouco a terra dele, que ele é francano, né? E já tem muitos anos que nem veio aqui, uns 40 anos. E ele fica encantado de ver essa cidade bonita aí. O Lu, é, Bauru, né? Luiz Mauro, né? Luiz Mauro. foi muito bom te conhecer e nós Igualmente, precisamos conversar viu? mais Exatamente. sobre a nossa região tão rica, certo? A Margarida, diretora é. do museu, me conhece bastante. E fala pra ela, você assim, é o, o cara, é o pastor Ronaldo. Tá bom. Obrigado.